Uma negação lógica para afirmação. Se Patrícia não é engenheira, então Maurício é, empresa, é empresário. Está contida na, na afirmativa, na alternativa, né? Opa, negação, voltei, a negação do centão. O problema é de quê? Negação do centão. Está escrito ali, né? Negação do centão. Técnica R, o que, que diz a técnica R? Técnica R diz para gente que negação do C, então, o que, que a gente usa? O mané, mantém e nega, mantém e nega. Opa, deixa eu tirar aqui. Negação do C, então, é o que? Deixa eu botar no modo avião. Mantém e nega, você vai manter da frente e negar de trás. Então, vamos lá, mantém e nega, ó. Tira o C, então, vai colocar o E, e agora vai usar o mané, mantém e nega, ó. Patrícia mantém. Patrícia não é engenheira. Então, vai ficar escrito Patrícia, Pathy, não é engenheira. Vai ficar escrito assim. Patrícia não é engenheira. E Maurício é empresário. Nega, Maurício não é empresário. Show de bola? Então... Patrícia não é engenheira e Maurício não é empresário, essa é a resposta, vamos ver onde tem isso galera, vamos lá, Patrícia não é engenheira, letra B e Maurício não é empresário, gabarito, letra B, marco vira a vitória, letra B e simbora para cima dele sem deixar o inimigo agir, aqui o inimigo não tem vez, ele não vai agir, eu tenho certeza disso, tá?